Look at the float on the number one lowest float of Dragon Law. zero, And then 133742069. And that is not a random float. That is not um, the stars aligning. Nine. The person who crafted this set up the trade up in a way that this exact float comes out. And that literally took, I think I asked him and he said, uh, what the fuck was it? It was like one and a half years or something. One and a half years because he had to start. He couldn't. Just Just by 10 nights, right? That doesn't work like that. He had to fucking calculate all the things that he has to get. Starting on grace, He up started, up started on grace, straightened you know. himself up to Light Blues, to Blues, to Purples, to Pinks. Boom. Absolutely fucking ridiculous. So I, myself, would even be a little bit sad if Sparkles beats the current number one because this is such a crazy historic piece with this exact float. It's not Kachoro who made it, he just bought it for, I think it was $42,000 or something. Which is quite cheap, to be honest. Look at it now. Now a fucking Orb Dranglor, a normal one. In fact, you knew is over, like, what is it? How much is the number one Orb Dragon Lore nowadays? Uh, sorry, not number one. How much is the FN1 nowadays? Currently? <laughs> that's like $15,000. If Frankfurter only listed it for $42,000 for the number one Orb Dragon Lore. Nowadays, of course, it will be much more. Probably like fucking... I don't know. I could see somebody paying probably like $80,000-ish. 80, Over hundred would be tough. Like, that's really, really high. Um, That's a lot of money. Trainwrecks would pay hundred. Maybe Trainwrecks, yeah. Because it's so fucking legendary, I could see him paying... Something crazy for that. É, talvez tenha chego a hora de eu vender a minha preciosa A minha Dragon Lord Top 1 Que tem esse float especial e que de verdade eu não imaginava que né, alguém estaria disposto a pagar de 80 a 100 mil dólares Que, pra quem não consegue fazer a conversão aí de cabeça 80 mil dólares dá 404 mil reais 100 mil dólares dá 505 mil Que maluquice, mano Pra quem não sabe, uma das skins mais icônicas do CSGO É também a AWP mais cara do jogo Eu estou falando, obviamente, da AWP Dragon Lore E eu sempre fui fã dessa skin Tipo, se você pega o meu canal lá em 2017 Quando eu comecei a falar de skins Eu já dizia que o meu sonho era ter uma AWP Dragon Lore e em 2021 eu consegui comprar a melhor do mundo Ou seja, com o menor float e um float especial 0.00001337 Por ter esse 1337 no float, ela já se torna especial, né? principalmente pra mim Eu conto essa história e as pessoas não acreditam Que a minha skin predileta, a melhor do mundo, eu tenho E ela tem um 337 depois dos zeros É, é meio bizarro Você não tem uma Dragon Lore? Tenho Tem? É a...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 50, é porque, ulti, é porque essa skin específica, o preço que vale é a última proposta que eu recebi, uhum. entendeu? E, já, e além do float baixíssimo, ela tem um float mais especial, é tipo é 0.00001337. Ah, mentira! É, ah, é maluquice. Mentira, velho. É, é maluquice. Só que o flow especial não acaba por aí, porque depois do 1337, temos 4,20 e 69. Dois números conhecidos na internet e com um certo significado especial. <risos> Ô rapaz, o que, que tá fazendo aí dentro, poxa? Tira o mosauro da coleira, velho Esse é o float da Alp 0.0000133742069 É um float muito icônico Nenhuma outra skin no mundo tem esse float E ela só teve três donos né? Eu, o Mike, que é o brasileiro Que me vendeu essa skin por 42 mil dólares Em 2021 E, antes dele, o Frankfurda Que pra quem não sabe foi quem craftou essa skin Ou seja, foi esse americano Que durante um ano e meio coletou skins com floats específicos para criar um contrato de troca essa WP, então esse float ele não é aleatório, a skin foi criada para ser exatamente dessa maneira, para quem não sabia isso é possível, você consegue criar skins com floats específicos, você só precisa primeiro de grana e conhecimento para encontrar e comprar as skins em específico que vão gerar essa com float que você deseja, enfim, esse Frank ele se arrepende de ter vendido a WP, né? ele criou e ele não queria ter vendido, não é à toa que ele tem me feito ofertas, aí já me fez uma oferta de 35, depois 40, 45 mil dólares e eu neguei. E agora o Warren Pixel disse que essa Alp pode valer facilmente de 80 a talvez até 100% mil dólares, é muita grana eu nunca recebi essa oferta e de verdade, rapaziada eu serei bem sincero, eu não vou vender né? eu não vou vender essa skin porque eu tenho muito carinho por ela, tem um significado muito grande, porém, pensando racionalmente, vender agora seria a decisão mais inteligente e eu vou explicar o porquê, Para começar que depois do lançamento do CS2 as skins valorizaram e valorizaram muito eu já recebi oferta de 50 mil dólares pela minha luva, eu já recebi oferta de 30 mil dólares pela minha M9 Safira Top 1 Mundial de 100 mil reais pela minha Butterfly Safira, de 50 mil dólares pela minha Pandora Factory New e, assim, valeria a pena, porque o preço tá lá em cima, se for comparar com o que eu paguei, nossa, eu poderia fazer um lucro imenso agora. Mas no caso dessa Dragon Lore, tem um ponto ainda mais importante. Existe um risco, que é bem pequeno, mas é real, dessa AWP não ser mais a Dragon Lore Top 1 Mundial. Isso porque um youtuber gringo chamado Sparkles está buscando reunir skins para fazer um contrato de troca que dê até 30% de possibilidade de uma nova WP Dragon Lore ser dropada com float menor do que a minha. Ele já tentou isso uma vez em 2021 e acabou fracassando, fiquei bem feliz na época. Mas parece que ele está empenhado e disposto a gastar muito dinheiro em busca de uma nova WP Dragon Lore com float melhor que a que eu tenho. E embora a minha tenha um float especial, né, não só por ser a melhor do mundo, mas tem um float bem simbólico, bem, não sendo mais a melhor do mundo, obviamente ela perderia muito valor. Vou falar que eu não estou preocupado. É óbvio que eu tô. Mas também não vou vender, tá ligado? Eu não vou vender porque ela é muito especial pra mim. Sendo a melhor do mundo ou não, continua especial da mesma maneira. Mas é aquilo, né? 300 mil dólares dá pra conversar.